Bom, galera, tem uma matéria aqui de dezembro falando sobre o mercado NFT. Eu sei que vocês curtem esse assunto. Uma arte que tinha o seu valor de mercado de 1 milhão e 700 mil reais. Ela foi vendida por apenas 17 mil reais. Apenas essa é sacanagem, até mesmo, né? Por mim, 17 reais já seria muita coisa por isso daí, mas ela foi vendida por 17 mil reais. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Mas antes, se você curte meu conteúdo, deixa aí também o seu apoio, o seu like e principalmente o seu comentário. E me vi também, né? Novas matérias e notícias para estar comentando aqui pra gente no canal. Vamos lá, existe aqui um conjunto, né, muito grande de artes NFTs desses macaquinhos que possuem pequenas diferenças entre eles. É uma tiragem aqui limitada de 10 mil peças. Nós vamos entender até melhor como que o autor, né, conseguiu criar essas 10 mil peças. E o vendedor, então, Max Nauti aqui, ele estava colocando o número 3547 para colocar a venda, né? Porém, ele estava um pouco desatento, fez um pouco muito rápido e teve um erro de digitação. E ele acabou vendendo, então, a sua arte, que deveria ter sido por 75 ETH. Ele colocou por apenas 0,75 no valor de 2.989 dólares. Imediatamente, né, o cara percebeu, ele está acostumado, ele faz isso daí todo dia, né, praticamente. Para colocar 10 mil artes deve ser algo bem difícil e bem demorado. Então, imediatamente o cara percebeu, porém, antes dele conseguir cancelar, cara, tem gente na internet pesquisando exatamente esse tipo de erro. Então um vendedor, um outro comprador, né, na verdade já tinha conseguido adquirir a arte. ele até mesmo, esse comprador, ele pagou uma taxa, né, um pouco mais alta para conseguir adquirir ela com ainda mais velocidade, né, mas ele conseguiu adquirir a arte e vendeu logo em seguida também por 250 mil dólares. Esse tipo de problema poderia ser evitado se fosse uma transação através do banco eu não quero defender os bancos, sabe? Tá? que eu odeio suas taxas, tarifas, suas regras e tudo mais. Porém, seria evitado Citado, né pelo contrário o mercado NFT é um mercado não regulamentado então não tem como reverter nenhum tipo de transação aqui até mesmo a arte para a gente observar foi esta aqui do macaquinho robótico vamos entender até mesmo aqui agora sobre exatamente essa série aqui né The Bored Apes talvez não sei que foi iniciada em abril de 2021 porém galera ela é um script praticamente o cara tem uma programação aqui que um algoritmo né que vai conversar junto com o Photoshop ou algum programa de edição talvez mas que vai gerar essas artes de forma completamente automatizada então é uma coisa praticamente infinita né para o autor ele consegue ficar criando deixando o script rodando e criando artes e aí sim ele identifica né quais que podem ser é, comercializadas, quais compensam, né, ser comercializados e as outras ele exclui, simplesmente. Então é um prato praticamente infinita aqui para ele. Ele começou vendendo as artes, né, por 0,08 Ethereum, que seria 320 dólares, e agora, né, chega em 50 Ethereum e até mesmo 75 como foi vender, eu estava, né, tentando vender essa daqui do macaquinho. Vocês devem estar observando o meu rosto durante o vídeo, eu não curto tanto, assim, essa história de NFT, eu acho que tem muito para crescer, muito para acrescentar ainda, né, ou talvez até mesmo antes que aconteça isso tudo, ele acabe, realmente. Mas hoje em dia existe aqui algumas outras formas, né, de você estar utilizando o NFT, como por exemplo no Twitter. Tem até mesmo o Twitter Premium agora que você paga por isso, mas se você tiver NFT você pode utilizar no seu avatar e ele vai ficar ah, triângulo, losângulo, talvez coloritinho, alguma coisa assim. Tem outras coisas também que você recebe, mas, cara, na minha opinião não é uma coisa que compensa, né? E existem sim, né, também mais outras pessoas críticas, não sou somente eu, mas muitas pessoas com uma única e exclusiva pergunta, né? Será que esse meu dinheiro, que é uma coisa bem alta, né? Então, será que esse meu investimento ou o meu dinheiro, né? De forma geral, compensa para ter simplesmente aqui um certificado de propriedade lá na blockchain, né? Essa daqui é realmente a minha opinião sobre o NFT atual. Deixe aí até mesmo nos comentários, né? A sua opinião sobre tudo isso daí. Mas é sobre isso a nossa matéria, então, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se encontra no próximo vídeo.